Eu trouxe três cópias e deixar para alguém aí, ó, para aquelas três apossilas. Acho que todo mundo já tem cópia se não apossilas, é né? assim como já é, desde é o canto é a vida interior. É, então eu vou deixar aí Eu queria que deixasse para alguém que pudesse também centralizar para quem quisesse uma cópia, né? eu não tenho então você vai combinar alguém centralizar aí e botar o Cristo para trabalhar também não é? Não é. combinar e deixar uma cópia essa daqui é o ultimato, que é o tipo do livro que não tem o que coisir aqui ó a verdade é só um fugiu disso isso aqui fugiu da verdade né? então é Se alguém falar alguma coisa diferente do que está falando aqui, isso aqui foi revelado mesmo. Não tem opinião pessoal de ninguém. Até ela cita no começo aqui, até coloquei uma parte um aqui uma introdução, Que como ela recebeu essas revelações, contrariavam a própria aceitação dela, das coisas. Muitas coisas, né? Estou dizendo aqui, ó. As revelações tidas nesse período, às vezes contrárias ao que ela própria acreditava. Conduziu a cura de sua doença e a mensagem desse livro Ultimato. O, o que eu. Se nós tivermos é, tempo para estudar a verdade, deve, minha opinião, é? deve grudar isso aqui, ó. E não sai disso mais. Saiu daqui, vai perder tempo. Aqui, ó, aqui digo, eu digo que é uma de leitura, é? agora é seu que está aqui. Que é o objetivo real, né? Mas eu também tenho o livro de vida e viver que é imortal. Né? Nós não somos mortais. Então nós temos que viver como algo que nós não somos. Não somos seres mortais. Nós somos seres eternos e esse eterno é que é o ultimato. Tá? Então, eu estava conversando com uma pessoa hoje a respeito do seguinte: é que o que eu tenho montado. É que só quem tem a revelação é que vive isso aqui por incrível que pareça ou por óbvio que pareça em resumo é o seguinte não adianta ler isso aqui para viver pode notar todo mundo que escreve algo sobre o um ensinamento é, espiritual que vive aquilo ele teve revelação quem não teve o que ele vai fazendo? Fica correndo para ensinamentos relativos. De uma forma ou outra. Né? Então fica chamando isso aqui de profundo, de difícil, de não sei o que. Coloca uma série de rótulos. Porque não teve a revelação. Tá? Então, é, quem quer ter a revelação tem que ficar com o que na mão? Com a verdade que leva à revelação. concorda ou não? Só tenta a gente ficar. A pessoa fala assim, ah, você fala isso aí que você tem na revelação. Eu não tive a revelação. Aí a pessoa pega e pega um livro relativo e fica lendo aquilo. Então eu prefiro pegar um livro de receita de bolo né? que o livro relativo não vai levar à verdade. Esse que é o problema. Tá? Então eu nunca abaixo o livro de ensinamento. O ensinamento é esse aqui, ó. a verdade é essa. Tá? Os que eu escrevi, todos eles, quando fazer o núcleo aqui. Quando eu conheci esse livro, eu já pregava da mesma maneira. Não foi daqui que eu tirei. Isso aqui está endossando aquilo que eu sempre acreditei. Hã? Ou é, outra, outra questão é a seguinte. É, que a principal, que eu sempre marquei, não está aqui isso, eu estou ouvindo outra postina minha, aquela famosíssima frase de Jesus que diz, segue-me tu, que é na Bíblia. Hã? Então, uh, os discípulos perguntaram para Jesus lá sobre como a pessoa tivesse fora do ensinamento, é como conduzir essa pessoa à verdade ou como é, trabalhar com isso, né? E a resposta foi essa aí, segue-me tu. O que quer dizer isso aí? Se nós é, aceitamos que isso aqui é a verdade sobre nós, nós é que devemos viver isso aqui, e esquecidos do resto das pessoas. Porque se nós formos é, é, vincular esse estudo com pessoas, nós fechamos o estudo. Então, é, quando Jesus falou na Bíblia, né, aquele que não largar pai, mãe, marido, esposa, filho, mundo, por causa de mim, não é digno de mim. Esse mim é o eu que nós somos. Se nós quisermos. É, é, representar realmente a identidade verdadeira nossa, nós teremos que é, deixar tudo isso aí de lado. Né? Então, o que acontece? Por ser dura e por ser maravilhosa ao mesmo tempo, o que acontece com os autores? Eles vão de novo, né? não, não é isso não, não é tanto assim, e vão de novo puxando a pessoa com aquela é ideia de que aos poucos a pessoa vai deixando tudo isso daí. Só que essas pessoas que deixam os poucos sobre isso daí, eu não conheci nenhum. Sabe? Alguém conheceu? É. Alguém conheceu alguém que pegou um ensinamento relativo aí? E se vê agora menos mortal do que antes? Hein? É. Veja, vou colocar o, o ponto, né? Quando Jesus colocou assim.. É, Aquele que me tudo por causa de mim, não é digno de mim? Será que ele estava tirando é, de nós alguma coisa real? É? Ou ele estava dando para nós o que é real? Hum? Estava dando ou estava tirando? Porque se a gente fala... O é, que, que é a verdade? A verdade é a coisa, é a, é a coisa absoluta, né? Quando a gente estuda a verdade, o que nós estamos querendo saber? O que é a verdade, né? É ou não é? Então, o mundo, o mundo que nós vemos por aí, o que está acontecendo? As pessoas, elas não conseguem viver. Elas estão no mundo e não estão vivendo. O de Jesus é estar no mundo sem ser no mundo. Não é deixar de... de é o contrário, né? Eu vivi melhor a vida do que os mortais, supostos mortais, né? Tá. Então, é, desde o começo, eu sei que sou chamado de radical, radical é isso, aquilo, tudo mais, né? Mas é, a minha obrigação que eu vejo, para mim, e para aquilo que eu, que eu me proponho a fazer. É passar a verdade para a pessoa. Então, mas a minha parte está feita. Aí depende de cada um, né? Não significa que porque eu tenha falado para ninguém mais dizer é nada relativo. Que a pessoa não vai fazer isso. O problema é de cada um. Mas não vai dizer que o coisa foi diferente de mim. Gente, essa é a minha posição. Porque desde que eu conheci isso daqui, que eu conheci a verdade, que eu digo não o livro, né? Eu não aceitei mais para mim perder tempo com coisas relativas. Não. E nunca funcionaram a mim as relativos. A absoluta sempre funcionou. Sempre não funcionou. Então, como eu também não faço para os outros aquilo que não funciona para mim, não significa é, que nós iremos diminuir os relativos, percebe? Estou criticando né, esses coletos que eu estou trazendo aqui, ó, tem coisas relativas aqui que eu estou trazendo. Por que eu estou trazendo? Porque existe um outro detalhe que nós vamos comentar. Sei, um aqui. Esse aqui. Quem esteve na São então, Paulo já deixou uma, uma, uma folha junto com essa folha do Cristo aí, pelo Cristo, chamada Nada acontece por Acaso, né? Tá. Se ele faz esse vídeo para todo mundo aí, pode, pode levar, está sobrando, para passar para alguém? Esses folhetins, o objetivo deles é o seguinte, ó. Sempre é que eu colocava nos textos, todo mundo que, que conhece os textos que eu já passei, sabe que eu não fico comentando nos textos como proceder no dia a dia, né? certo? Eu não vou colocar pelo seguinte motivo, pelo seguinte motivo. Quem ficar com essa verdade aqui em mente, ela vai saber o que fazer a cada instante. Ela não vai ter tipo de dúvida para resolver. Por que, que não vai ter dúvida? Porque ela, ela vai estar com a mente dela identificada com a mente do Cristo. Né? E sabe a cada instante que só existe uma mente funcionando. Então, essa mente. Eu não sei se vocês percebem quando marcam os encontros o campo que forma antes. Alguém percebe já? Sabe perceber? Percebe, né? Toda vez que marca um encontro esse tipo aqui, né? há uma formação de um campo que não dá para explicar. Sabe? Por que que esse campo? Porque é um campo voltado para uma consciência só. Então, a, a ação real desses encontros, não é nós pegarmos aqui 10 ou 15 pessoas, não existe isso Hã? Né? O que, que existe? Existe uma consciência divina se revelando, para mostrar o que está no Apocalipse, né? um novo céu, nova terra que está aqui mesmo, invisível.